Se você chegou até aqui, é porque tem bastante interesse em saber como funciona o mundo dos temperos. Então, me ajude se inscrevendo no canal, dê um like nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E não esqueça de ativar as notificações que é para você não perder mais nenhum conteúdo. Assista até o final, que vai ter recadinho lá, tá bom? Me siga também no Instagram, que é oficial ok? Já falamos sobre empresa de marmitas, sobre bolo no pote, empresa de sopas e caldos e agora chegou a vez de falar sobre temperos. Mas não é qualquer tempero e sim sobre como montar uma empresa de temperos. A melhor parte de uma fábrica de temperos é que você tem a possibilidade de trabalhar com uma diversidade de aromas, Sabores, cores e o mais legal de tudo é que você pode usar a sua criatividade para criar receitas únicas. Inserir a sua marca no mercado. Que tal, hein? Gostou da ideia? Hã? Eu sou Josiane Amorim, esse é o Clube dos Empreendedores, o canal mais empreendedor do Brasil. Como eu já falei, me siga lá no Instagram porque eu posto alguns stories Bem legais, mas ele só fica 24 horas no ar, né? E se você não tá lá, você acaba perdendo esse conteúdo que é bem legal. É JosianeAmorinhoOficial, tá aqui em cima ou é aqui? Não sei. Gente, existe espaço no mercado tanto para temperos simples quanto os mais sofisticados possíveis. Não é difícil você entrar no mercado de temperos, pois trata-se de um segmento relativamente barato, porém precisa focar muito. Em gerenciamento e distribuição, porque são esses dois fatores que diferenciam empresas de sucesso nesse setor. Quando se entra nesse mercado, precisa ter claro em mente que você precisa pesquisar muito para saber o que precisa fazer para abrir frente de vendas, né? E buscar clientes. A localização não é muito importante, mas te poupa tempo se você se instalar próximo a grandes supermercados, quitandas, panificadoras, mercadinhos, porque afinal, estes vão ser os teus futuros clientes. Quando se trabalha com esse segmento, você precisa receber matéria-prima com frequência para poder fabricar os produtos e estocar. A estrutura de uma fábrica de temperos ela pode variar entre 50 e 160 metros quadrados, que você vai dividir da seguinte forma. Recepção da matéria-prima, espaço para fabricação, espaço para escritório, depósito, expedição e vendas dos produtos. Vamos falar um pouco sobre o valor? Porque eu sei que vocês estão curiosos para saber quanto precisa investir. <risos> Olha, se você optar pelo menor tamanho, que é em torno aí de 50 metros, será necessário um investimento inicial em torno aí de uns 42 mil reais, que você vai distribuir da seguinte forma. Para a área de produção, você vai precisar de 10 moedores elétricos, né, de grãos e temperos, 5 pilões de aço... 400 saquinhos para embalagem, 5 rotuladoras, uma seladora automática, 3 estufas, duas balanças, utensílios de cozinha como faca, colher, espátula. Você vai precisar mobiliar a parte é, administrativa, então você vai precisar de um computador, uma impressora, duas mesas, seis cadeiras, um aparelho de fax, telefone fixo e celular. Sobre os valores individuais não se preocupem que vai ter discriminado tudo certinho no lançamento do meu curso sim nós estamos gravando para ensinar como empreender vai ser um passo a passo com tudo que você precisa logo vai estar tá disponível tá para trabalhar com esse segmento empresarial o ideal é que o espaço físico seja no formato de galpão porque existe a necessidade de diversos espaços desde a embalagem e armazenamento de matéria-prima, produto semi-acabado até o produto acabado. E para que você não se surpreenda com gastos desnecessários, é muito importante fazer um plano de negócios. Assim você já consegue pré-estabelecer os gastos normais e futuros vazamentos. Pessoal, eu preciso lembrar que os valores que mencionei, eles são referência, pode variar? Para mais ou para menos, tudo depende da região que você está. E se você optar por começar na sua casa mesmo, daí você não vai precisar de um investimento tão alto assim. Você pode começar pequeno e depois ir crescendo aos poucos, tá bom? A fabricação de temperos não é um bicho de sete cabeças. Eu diria até que ele é bem simples. E existem métodos específicos para tratamento e conservação dos produtos. Vamos conhecer um pouco essas etapas? Bom, secar os temperos para produzir e transformar eles em pó para depois embalar e rotular só isso sim simples assim <risos> uma das vantagens na produção de temperos é que os produtos à base de temperos eles representam uma economia de escala porque a fabricação de tempero possibilita que sejam produzidos saquinhos em grande escala para um determinado volume de matéria-prima a conservação ela é feita em estufas com baixa temperatura esse processo ele é feito assim para que se possa preservar a as vitaminas, sais minerais e o aroma dos produtos. E para você aprender a manusear a matéria-prima é aconselhável buscar cursos de capacitação. Eu separei aqui algumas escolas WR Educacional, CGO Cursos de Formação, Sebrae, eu não sei se no Sebrae tem curso né, para manuseio, mas se não tiver, eu acredito que eles possam encaminhar você para alguma escola que tenha, ok? Quanto aos outros links, eu fiz pesquisa na própria internet, eu não conheço essas escolas, tá? Então é preciso você pesquisar bem, tá bom? E considerando que os valores da matéria-prima são baixos, você precisa encontrar algumas formas criativas de se destacar no mercado pois a concorrência ela vai ser bem alta e depois de produzidos os temperos eles serão conservados em vidro ou recipiente de porcelana para depois serem embalados e de forma bem resumida eles são fabricados da seguinte forma os temperos eles são secos e depois moídos são acondicionados em saquinhos fechados com seladoras automáticas para melhorar a conservação né e em seguida eles são embalados e rotulados os rótulos e as embalagens segundo normas expedidas pela vigilância sanitária eles devem descrever o peso valor nutricional validade data de fabricação, ingredientes e outros. É bom consultar um contador para te auxiliar nesse processo da vigilância sanitária. Você poderá produzir vários tipos de temperos. Pimenta em pó, cheiro verde, cravo da índia, canela, páprica, tomilho, gengibre e muitos outros. A divulgação da fábrica de temperos pode ser feita através de publicações patrocinadas e a criação de uma campanha utilizando vídeo institucional institucional assim você vai poder fazer a formação e fortalecimento da sua marca e falando um pouco sobre os pontos fracos para fabricação de temperos a logística ela é o calcanhar de Aquiles desse segmento viu pois se não for eficiente o abastecimento ele não será constante e você não vai conseguir reduzir os custos já o ponto forte é a facilidade de comunicação com os diferentes segmentos nos quais você vai atuar, que são atacadistas, varejistas e distribuidores em geral. Você vai precisar de funcionários para fabricação e administração. E para produzir de acordo com as normas expedidas pela Anvisa, a fábrica de temperos ela deve organizar a sua produção de acordo com a Divisão de Vigilância Sanitária para Alimentos, é DINAU. D-I-N-A-L. E como eu já falei, é aconselhável você ter um contador que te auxilie com todos esses trâmites, ok? Já com relação às tuas especializações, é necessário buscar uma escola profissionalizante para que você aprenda a lidar com temperos. Porém, nada te impede de começar pequeno fabricando temperos na sua casa mesmo. Mas leve em conta que vai manusear alimentos. Então, a higiene ela precisa ser muito grande, precisa embalar e rotular os temperos de acordo com as normas da Anvisa. Você pode criar um diferencial no nome dos seus produtos, sair do trivial e bolar nomes que chamem a atenção das pessoas para consumirem os seus produtos, caprichar nas fotografias, para colocar nas redes sociais... Já a fotografia, você pode assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Que ele explica certinho como tirar foto de produto. Dá uma olhada aqui no card. Você pode montar esse equipamento que tem no vídeo em casa mesmo e tirar ótimas fotos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, que é @josianeamorinhooficial. Não esqueça também de se inscrever no canal, dê like nesse vídeo, ative as notificações, que é para você receber vídeo sempre que eu postar algo. Fique de olho no site do clube, que tá aqui no box de informações. Tem bastante conteúdo legal lá também. E assim que eu tiver as informações concretas sobre o lançamento do curso Passo a Passo para Empreender, eu vou trazer aqui, tá? Porque o Passo a Passo, ele também vai ter lá um bônus com todos os links dessas empresas, né? Dos fornecedores, que eu venho passando aqui nos vídeos para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!